Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e esse é o Isso não cai na prova. Isso não cai na prova. Oh yeah. Aliás, isso não cai na Copa, né? Como assim, isso não cai na Copa? Se você me segue lá no Instagram. A gente fez uma, uma, uma artezinha muito ruim, mas tá lá, escrito Isso Não Cai Na Copa, né?, pra gente falar um pouco sobre outras questões que estão ligadas à Copa, né? Aproveitar esse clima de Copa, esse clima de ah, vamos todos assistir jogo, esse clima de ah, amanhã não vamos trabalhar, esse clima de vamos juntar as pessoas e, e comer muito. Né, e comemorar, ou não, para algumas pessoas já não é mais comemoração, eu não sei como é que está aí. Eu espero que pelo que nós estamos programando desse vídeo, nós estamos ainda aí, o Brasil ainda está jogando, né? Eu espero que ele ainda esteja, eu não sei se o vídeo vai atrasar e de repente já ganhamos, né? Mas, enfim, está programado para sair ainda, o Brasil ainda está jogando, né? Então estamos todos na torcida, ainda temos aí uns três jogos ou dois jogos, certo? para sair, já me indicaram ali que são três jogos, então faltam três jogos, né? para terminar tudo. Bom, o que, que é o isso não cai na Copa, né? Decidi fazer divulgação aqui, talvez. O isso não cai na Copa eu comecei fazendo lá no Instagram e aí eu posto stories lá no Instagram, né? Falando sobre alguns países que estão na Copa, né? E aí eu vou procurando notícias em vários sites, diversos sites, nem, não é um específico, eu só tento procurar sites que eu confio um pouco mais, né? Para divulgar informações, curiosidades, coisas ligadas à cultura, à política, à arquitetura dos locais da, desses países que integram, que estão hoje na Copa, né? Copa de 2018. Eu encontrei muita coisa, que inclusive de países que não fazem parte, então tem algumas coisas lá que aparecem, por exemplo, sobre Copa de uma maneira geral, como por que, que a Copa saiu é, das Olimpíadas, né? por que, que ela se separou, por que, que ela não tem futebol, por exemplo, nas Olimpíadas, por que, que foi criado um à parte, por que, que a primeira foi no Uruguai, e aí eu vou postando essas curiosidades, todas lá no Instagram, nos stories do Instagram. Então, se você não me segue lá, segue lá, isso não cai na prova, arroba, isso não cai na prova. E aí, por que, que eu decidi fazer esse vídeo no YouTube? Porque eu decidi que a gente poderia falar sobre muitos aspectos que ah, o esporte, de maneira geral, a Copa é porque a gente está no momento de Copa, mas o esporte, de uma maneira geral, pode trazer, trazer pra gente. Como eu não pude ir pra Rússia, e aí eu não pude lá estar de cara com todas as pessoas de nacionalidades... Gente, vocês têm noção? Você tá ali no meio de um monte de gente com nacionalidade diferente, falando coisas diferente, com cultura diferente. Eu ia aprender mais tanta coisa, mais tanta coisa, só que eu não pude ir, né? Porque não tinha dinheiro. Então assim, o que a gente fez? Internet, né? Porque graças à internet, esse mundo que você está aqui usando, que nós estamos aqui o tempo todo, esse mundo maravilhoso nos permite conhecer um pouquinho então eu aproveitava, toda vida que tinha um jogo, eu procurava sobre os dois países, curiosidades. E aí eu aprendi uma série de coisas, como por exemplo, é, paisagens, uma rosa de Senegal. Eu aprendi sobre um, um tipo de piano que tem na Croácia, velho. Que tipo, o mar é quem toca. O movimento, claro que não é o mar que toca. A água do mar gera lá umas correntes de ar, essas correntes de ar entram nos tubos e aí saem os sons. Sabe? Coisa maravilhosa. Eu descobri que na Croácia tem uma cidade que tem de 17 a 23 habitantes. Tipo, menos gente do que, sei lá, o um domingo na casa da sua avó, né? Então assim, eu fiquei, gente, isso é uma cidade? Sim, é! Eu aprendi, por exemplo, é, sobre o sistema semipresidencial, né? Lá da Tunísia, que eu não sabia que tinha lá também. Mas aí eu fui pesquisar. Quer dizer, olha quantas coisas você pode aprender e aprender de uma maneira um pouco mais tranquila. Normalmente a gente pensa que aprender é só você sentar, ficar naquela cadeira dura, várias horas no dia, como Mila tá fazendo ali atrás agora, né? Lendo e escrevendo e tendo que resolver um monte de coisa. Isso é parte do estudo, mas não é a única parte. A gente pode aprender o tempo inteiro. Né? Eu tô assistindo um jogo, mas ao mesmo tempo que eu tô assistindo um jogo, de repente eu tô com alguém que, tem, é, que veio de outro lugar e pode me trazer, sei lá, curiosidade sobre o lugar, ou, por exemplo como a Copa está ligada a questões políticas, né? eleições que estão acontecendo, que aconteceram agora no México, que eles é, conseguiram não tirar, mas que mudaram o governo, que né, passou por muito tempo lá. Outros exemplos de Copa, como a da Argentina, né, que foi justamente no período de ditadura, que tem aquela história lá de ter comprado o um jogo do Peru e não sei o quê, para poder ganhar, enfim, toda essa relação, ops, Toda essa relação, eu vou ter que falar, porque agora eu já fiz o Ops, vai sair, tocou aqui um celular, mas não tem problema, você não ouviu aí, mas tocou. Toda essa relação né, de, de, do esporte, mas também ligado a é, independências de países, como por exemplo no período da Argélia, que não está na Copa, e por isso que eu não coloquei essa informação, mas eu descobri pesquisando sobre isso, quer dizer, olha quantas coisas a gente pode aprender, e olha que era só assim, um joguinho de futebol. Agora pergunta sobre o jogo de futebol. Nada. Tudo que eu já sabia é o que eu ainda sei. Não aprendi nem mais, nem menos. Sabia o que era impedimento? Sabia o que era impedimento. Aprendi alguma coisa? Não. Exceto que uns caem demais, outros caem de menos. E que agora tem um vídeo pra testar tudo isso. Foi a única coisa que eu aprendi de futebol. O resto, mas eu aprendi tanta coisa, mas tanta coisa nessa Copa, ainda tenho tanto pra aprender. E se você, assim como eu, gosta de aprender mais do que só ficar assistindo esporte, acha que tem muita coisa pra ver, segue o Isso Não Cai Na Prova e o Isso Não Cai Na Copa. Né? E manda pra gente curiosidade. Se você tem curiosidade, descobriu alguma coisa ligada à Copa, no que aconteceu nos períodos de Copas, não precisa ser só da de 2018, manda pra gente que a gente posta lá e ainda diz que foi você que mandou pra gente. Tá certo, gente? Beijo, boa semana pra vocês, boa Copa pra vocês. Comentem aqui como é que vocês estão curtindo a Copa, se vocês aprenderam algo que não tem a ver só com o futebol ou se aprenderam algo ligado a especificamente o futebol, né? a propagandas, que eu queria fazer inclusive um vídeo sobre isso depois, sobre propagandas, como as propagandas são construídas aqui e de repente as mesmas propagandas em outros países, a mesma marca, quais os interesses estão por trás dessas propagandas, como por exemplo, cerveja e carne, né? porque a quantidade de cerveja e carne, meu amigo, que deve estar sendo vendida agora, ah, pelo amor de Deus, deve ter um monte de indústria aí muito interessada nessa Copa, porque todo mundo só faz isso, junto. vamos comer, vamos beber, né? Carne, cerveja. Então, pensar todas essas coisas que estão atreladas à Copa, não sei se para vocês é interessante, eu particularmente acho interessantíssimo, Acho que o público do Isso Não Cai Na Prova é esse público que gosta de ir atrás do mais, de não ficar só ali, de ser ok, o futebol não tem problema nenhum, mas ver e querer ver o que está por trás, o a mais, como é que se constrói tudo aquilo ali. As pessoas, essas pessoas curiosas, você é essa pessoa? Se você é, já sabe. Dá uma curtida aqui para eu saber, né? Que esse tipo de conteúdo interessa para vocês. Já dei beijo? Já dei beijo. Boa semana. Compartilha esse vídeo com quem você acha que se interessa, que gosta de saber esse a mais e sempre no a mais. E sigam o Isso Não Cai Na Prova e o Isso Não Cai Na Copa. Beijo, pessoas. Boa semana para vocês e tchau. Até semana que vem. Isso não cai na prova Oh yeah!